Seria ótimo conhecer seu mercado profundamente e tomar decisões corretas, não é mesmo? Conhecer seu concorrente, os preços que ele pratica e como está seu desempenho no mercado. Mas como reunir tantos dados em um único lugar? Apresentamos o Oros, um revolucionário sistema de inteligência de mercado que reúne milhões de dados de compras reais no varejo, associando-os com o perfil dos compradores. Oros fornece inteligência para monitorar suas vendas, oferecendo informações online para acompanhar o desempenho mensal ou semanal de suas vendas e também dos concorrentes, inclusive dos menores. Como isso é possível? Com a nossa plataforma colaborativa. Milhões de dados são obtidos diretamente dos consumidores. Coletamos, validamos e georreferenciamos informações de transações reais de produtos comprados por milhares de pessoas em diversos locais do varejo. Horus é confiável, pois utiliza métodos estatísticos no tratamento dos dados, aliado a tecnologias modernas de Big Data, Cloud Computing e Crowdsourcing. Agora você pode tomar decisões rápidas, seguras e assertivas, antecipando tendências, identificando oportunidades, vencendo a concorrência e tudo. Turbinando suas vendas. Com Oros, você vê além.